Oi pessoas, eu sou Lívia Leite e este é o Isso Não Cai Na Prova. Hoje a gente vai falar sobre saúde mental. Isso Não Cai Na Prova. Oi oh, é. Yeah. não, eu não vou falar sobre saúde mental do ponto de vista né, dos psicólogos, né? eu não vou resolver o problema de ninguém aqui, a gente só vai tentar aqui falar um pouco sobre como a gente está começando a se preocupar cada vez mais com a saúde mental e meio que por que a gente está fazendo isso. Recentemente, né, acho que alguns dias atrás, não vou saber, mas alguns dias atrás eu fui convidada para dar uma palestra junto a uma psicóloga, uma pedagoga, para falarmos sobre saúde mental na universidade mais especificamente na engenharia, mas aqui eu não vou me ater a falar de engenharia, aqui a gente vai falar de uma maneira mais geral. Por que a gente está se preocupando tanto? Eu lembro que quando eu estava na universidade, eu nunca tinha ouvido falar sobre saúde mental, mas recentemente a gente escuta falar bastante. A gente vê palestras e mais palestras, a gente vê pessoas procurando ajuda, e aí a grande questão é que algumas pessoas acham que é frescura. Ah, porque no meu tempo não tinha isso, porque no meu tempo não tinha essa frescura, Gente, isso não é frescura. Saúde mental faz parte do corpo humano, né? O corpo humano ele não é feito só de trabalho, não é feito só para atividade física, né? Nós temos que cuidar, sim, da parte física do nosso corpo, nós temos que cuidar também da parte psicológica, também da parte social e também da parte espiritual. Se eu não cuido dessas, dessas, dessas esferas todas, né? eu vou ter algum tipo de deficiência que vai acabar prejudicando as demais. Quer dizer, eu posso ter é, dormido direito, me alimentado direito, é, fazer atividade física, descansar, trabalhar, mas se eu não tenho o cuidado né, com a minha espiritualidade, e aí é bom pontuar que espiritualidade, a gente resolve de várias maneiras, mas a espiritualidade é como você lida com a sua consciência, como você lida com os seus pensamentos, como você lida com aquilo que você sente. Então se você está bem com tudo isso ou se você está desequilibrado com tudo isso, aí você precisa equilibrar. Então, é, estar, preocupado, estar cuidando da sua espiritualidade, estar cuidando da sua saúde mental é extremamente necessário, né? Então assim, a gente aprende desde pequeno a escovar o dente. Né? As pessoas ensinam a gente a escovar os dentes é, várias e várias vezes e a gente esquece e as pessoas continuam ensinando para a gente até que a gente aprenda e hoje a gente saiba o quão importante é escovar o dente. A gente quebra a perna, a gente não deixa para depois, para semana que vem, ah, não, deixa aí, semana que vem eu vou lá resolver, né? no final do semestre eu vou lá resolver, ou não, eu estou muito sobrecarregado de trabalho, quando for é, nas minhas férias eu resolvo isso. A gente não deixa para resolver depois. A gente para e resolve o problema da perna. Então, por que, que a gente faz isso com é, o nosso psicológico, né? com a nossa mente? Por que, que a gente sobrecarrega, a gente fica ansioso, a gente fica com insônia... A gente começa a perceber que a gente está muito mais estressado, às vezes a gente não começa a perceber. Mas se você observa o seu corpo, você começa a perceber que teve essas alterações. Pessoas próximas a você começam a perceber que você, é, sei lá, está mais sensível ou está mais irritado. E você simplesmente vai ignorando, vai deixando, não, nas férias isso passa, não, nas férias eu vou resolver, nas férias eu vou procurar um, um, uma ajuda a gente precisa entender que não dá para esperar, às vezes o corpo não consegue esperar. O corpo já está te dando sinais de que você precisa cuidar, que você precisa desacelerar, ou que você precisa é, ter uma atividade de descanso, enfim, que você precisa de algo, seu corpo está te avisando e simplesmente você está ignorando. Por quê? Porque a gente não teve o hábito. Hoje se fala bastante, não é só porque as pessoas agora sabem o que é saúde mental. A gente procura mais sobre saúde mental, não só porque a gente está mais doente, mas também porque a gente sabe mais sobre o que é. É claro que isso vem de uma exigência. As pessoas começaram a ficar muito doentes, porque elas estão extremamente sobrecarregadas de trabalho. Em nenhum momento eu disse que a gente tem que parar de trabalhar. Eu disse que a gente precisa entender que a vida é muito mais do que só focar trabalho. A gente precisa estar bem para estar trabalhando bem. né e, No caso da universidade, a gente precisa estar bem para estar estudando bem. A gente aprender a lidar com as situações, aprender a lidar com pessoas. Porque, na verdade, independente da faculdade que você fizer ou do trabalho que você fizer, você vai ter que lidar com pessoas. E pessoas têm pensamentos diferentes, elas impactam na nossa vida de maneira diferente. Então, a gente precisa aprender a lidar com todas essas pessoas. Lidar, por exemplo, com a pressão né, de uma cobrança, lidar com a situação onde a pessoa não consegue compreender é, por que, que você age daquela maneira, né? seja seu professor, seja o seu chefe, seja um colega de trabalho, você sempre vai lidar com pessoas que pensam diferente que acabam impactando na forma como você está, se você está bem de saúde mental ou não. E se tornar flexível a isso, ou seja, a forma como você recebe essa informação, você recebe a primeira vez e isso te machuca. Na segunda vez você mantém a sua postura e isso vai te machucar de novo. Se você mantém a mesma postura diante a uma situação, você sempre vai se machucar. Então não é tornar-se flexível, não é, não é simplesmente você fazer tudo o que mandam, mas é você aprender a lidar com essas situações. Isso também vai te ajudar a desenvolver, né? a melhorar a sua saúde mental, a não chegar numa doença. Né? para o teu psicológico, para o teu próprio corpo em si. Então, a... fiquemos atentos. Fiquemos atentos aos sinais que os, cor... que os corpos nos dão. Né? De cansaço, de apagão, de dor de cabeça, de insônia. E respeitemos também os nossos limites. Né? A gente precisa aprender a respeitar o nosso próprio corpo para que a gente possa continuar executando aquilo que a gente queria executar e continuar vivendo. Né, gente? Se você gosta desse vídeo, já sabe curte, comenta comigo aqui o que é que você acha, você já passou por uma situação dessa? Você já desmaiou? De repente estava cansado e aí começou a ter apagão no meio da rua, né? Se você já passou, por... a gente tem vídeo aqui, inclusive falando sobre isso sobre ansiedade, sobre burnout, que já, já estão desenvolvendo. Sobre síndrome do pensamento acelerado, eu lembro que a gente tem esse vídeo também. Eu vou deixar todos os linkados aqui. Então, na verdade, isso já é o extremo. Não precisamos deixar chegar nesse extremo, nós precisamos começar a ficar atentos para se, por um acaso, chegar nessa situação, a gente poder procurar ajuda profissional. Que não é o caso aqui, né? Eu não estou oferecendo uma ajuda profissional, mas que você possa procurar alguém especializado para te ajudar, se esse já for o seu caso. Beijo pessoas, boa semana, comenta, curte, compartilha, toda aquela coisa que você sabe que tem que fazer quando a gente tá aqui no YouTube que a gente fica cobrando. Tchau e até semana que vem. E quarta-feira a gente se vê. Beijo. Isso não cai na prova. Oh yeah!